Um inscrito perguntou, se eu aplicar um preset e logo em seguida aplicar outro preset na mesma foto, esses dois presets, eles vão somar ou um vai substituir o outro? A resposta para essa pergunta é, as duas coisas. Tanto um pode substituir o outro, como os dois podem somar. E Isso eu vou mostrar aqui na prática para você. Então vamos começar com essa foto. Deixa aqui eu aplicar um preset. Eu apliquei esse preset. E vou aplicar outro preset Apliquei esse preset aqui E o que é que acontece? Preste bem atenção nesses slides aqui ó. Temperatura, colorir, contraste, realces, pretos, brancos e vibração Esses são os parâmetros que você tem que prestar atenção quando eu mudar de preset Veja que quando eu aplico outro preset, esses parâmetros mudam Então, nesse caso, um preset está substituindo o outro, pelo menos nesse painel. Estou desconsiderando esses outros painéis aqui, só para efeito didático. Então, nesse caso, um preset está substituindo o outro. Agora, eu vou mostrar outra situação. Vamos lá. Aqui tem minha foto como saiu da câmera. Eu vou aplicar um preset. Vou aplicar esse preset de cores quentes. E vou ver aqui outro preset. Cores vivas. Ó, esses dois presets estão tá na mesma situação da foto anterior um substitui o outro. E você pode ver nesses mesmos parâmetros aqui, ó. Um tá mais fechado, o outro tá com as cores mais abertas. esse aqui está mais subexposto. Agora eu vou aplicar um preset que não tem nada a ver com essa foto. Esse aqui, ó, chocolate. Beleza, apliquei esse preset, não gostei, vou voltar para aquele preset anterior que eu tinha gostado. Esse aqui, cores vivas. Quando eu apliquei, o preset já está totalmente diferente. Isso acontece por um detalhe. Quando eu apliquei aquele preset que não combinou com a foto, aqui na temperatura, ó, ele aumentou bastante. Ficou em 8.500 Kelvin. Deixa eu resetar aqui novamente. Quando eu aplico o preset que eu gostei, ó, você vê que a temperatura está aqui em 5.200. Eram esses dois presets. Gostei dos dois. Quando eu aplico, quando eu mudo entre os dois, Notem que aqui a temperatura sempre vai ficar em 5.200. Ó, 5.200, 5.200. Agora eu vou aplicar aquele preset que não tem nada a ver. Que é esse preset aqui, chocolate. Quando eu apliquei ele, ficou em 8.500 de temperatura. Quando eu voltei para aplicar o preset que eu tinha gostado... A temperatura continuou. Então nesse caso, os dois presets somaram. E ficou com esse aspecto estranho. Então muito cuidado quando você for utilizar dois presets. Eu tenho sempre aqui um preset, ó, que é o Reset All. Ele reseta tudo da foto e eu posso aplicar outro preset para não acontecer isso. Como eu utilizo meus próprios presets, está tudo configurado e eu não corro o risco de cair nessa armadilha. Inclusive, se você quiser conhecer os meus 39 presets favoritos, clica aqui no primeiro link da descrição que está show de bola. Então, voltando aqui para o conteúdo, por que, que isso acontece? Na hora de você criar seu preset, vou clicar nesse botão de mais, que é onde a gente cria o preset, criar pré-definições. Aqui nós podemos marcar quais parâmetros a gente quer incluir no nosso preset. Se você marcar tudo em todos os seus presets, sempre um vai substituir o outro. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo na prática. Eu vou criar um preset. É um preset que só vai ter exposição Ele vai servir somente para clarear minha foto Coloquei aqui um ponto a mais de exposição Vou criar um preset Criar pré-definições Vou colocar o nome aqui de 1 um, Vai ser o preset número 1 um, E vou criar uma nova pasta que vai se chamar YouTube E aqui nos parâmetros eu vou escolher somente exposição tá? Escolhi a exposição Vou clicar em criar Agora eu vou criar outro preset. Vou voltar aqui, ó. exposição vou deixar em zero. Eu vou criar um preset de temperatura. Vou aumentar bastante aqui a temperatura, deixar em 7.700 Kelvin. Agora eu vou novamente no botão de criar preset. Vou colocar o nome de dois. Esse vai ser o preset número dois. Na pasta YouTube. Só que aqui eu vou escolher somente essa opção que é o equilíbrio de branco. Marquei ela e vou desmarcar a opção exposição, e vou criar meu preset, ok, agora eu vou redefinir minha foto, vou lá na minha pasta YouTube, vou aplicar primeiro o preset número 1, que ele vai clarear minha foto, agora eu vou aplicar o preset número 2, que ele vai esquentar minha foto, então nesse caso os presets estão somando, mas caso eu crie um outro preset, vou criar aqui um outro preset, que ele vai diminuir a exposição e também diminuir a temperatura, vou criar um novo preset e esse vai ser o número 3 e agora eu vou marcar equilíbrio de branco e também vou marcar exposição criar vou redefinir minha foto vou aplicar o preset número 1 depois vou aplicar o preset número 2 agora somei se eu aplicar o preset número 3 como ele tem os dois parâmetros dos dois presets anteriores ele vai substituir Aqui apliquei o preset número 3, poderia até ser para redefinir minha foto. Se eu deixasse aqui zerado, ó, vou deixar zerado e vou atualizar meu preset. Cliquei com o botão direito, atualizar com configurações atuais. Ó, Vou deixar aqui os dois, atualizar. Agora eu vou redefinir minha foto, vou aplicar o preset número 1, depois o preset número 2 e agora eu vou aplicar o preset número 3, que ele substituiu os ajustes anteriores. Então tudo depende aqui na hora que você for criar seus presets. Então, muito importante você saber isso, você saber quais as configurações dos seus presets. Normalmente eu não coloco equilíbrio de branco e exposição, porque esses parâmetros variam de foto para foto. Deixa eu mostrar outro exemplo aqui. Estou com essa foto de making off de noiva. Vou resetar e vou aplicar um preset, que é o preset making off, que é um preset que eu uso para make off de noiva. O que é que acontece? Quando eu apliquei, não ficou muito legal e você poderia ir para outro preset. Ah, esse preset não ficou legal. Mas tem dois parâmetros muito importantes que você tem que verificar, que é o parâmetro temperatura e o parâmetro exposição. Eu vou dar dois cliques aqui na exposição, só para ele voltar para a exposição original da foto. E também vou diminuir um pouquinho a temperatura. Como a foto estava muito avermelhada, eu diminuo a temperatura. Se ela estivesse muito azulada, eu iria aumentar a temperatura. Então aqui eu tenho que chegar no número. Eu posso utilizar o conta-gotas e clicar em uma área branca ou neutra. Que ele vai me dar um balanço de branco interessante. Ou eu posso vir no slide que eu acho bem mais eficiente. Diminuir um pouquinho a temperatura. E vou diminuir também um pouquinho a exposição. Então está aqui em poucos cliques. Tem o um antes e o um depois. Então é só você saber utilizar os presets. Não é só jogar um preset por cima do outro e sua edição vai ficar boa. Eu vejo muita gente falando: ah, preset não funciona. Não funciona se você não souber usar. E também os presets que você utilizar tem que ser presets de qualidade. Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, assiste esse vídeo novamente porque pode parecer básico e tal, mas se você não souber isso, vai ficar muito difícil você conseguir evoluir no processo de edição. Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e muito importante, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.